Oi, Águas Cinzas, filtro biológico, e vamos ver como é que a gente é, faz o esgotamento hidráulico do sistema. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sang muito agradecido por acompanhar o canal. O vídeo de hoje vai apresentar a limpeza do, do filtro, o material que saiu dali, o lodo, é, como é que ele transforma a cor, ele deixa uma cor mais preta, mais escura quando está úmido, para uma cor cinza clara, na hora que ele perde essa umidade. Vamos ver o porquê é que isso pode estar tá acontecendo. Vamos ver a trinquinha que eu achei dentro do filtro, que estava fazendo vazamento e mostrando para vocês como é o esquema das tubulações e conexões para a gente instalar a limpeza hidráulica no, nos dois filtros de quebra, vamos conhecer uma planária, vamos ver o bichinho caminhando ali pelo meio do filtro. tá aqui o lodo que saiu do filtro, temos aqui caco de telha, tijolos de, de laje, tijolo ecológico, legal o tijolo ecológico, dez anos quase mergulhados aqui na água, eles estão intactos, com qualidade boa. E um punhado de, de, de massa aqui, né, de matéria orgânica, que vai para a compostagem. Nem tudo isso aqui eu vou limpar, porque eu quero esses micro-organismos trabalhando ali. Mas olha, já está já tá limpo. A mangueirinha está fazendo a drenagem do efluente. Lembrando isso daqui... Está preto assim por conta de matéria orgânica. Mas isso daqui é água cinza. É água que vem da cozinha. Que vem do banho. Então não é água que tenha coliforme. Ou não é para ter. E não tem porque aqui em casa não tem criança pequena. Né? Então tá, tá tudo bem. Mesmo assim usar luva, equipamento. E esse lodo aqui vai para a compostagem. Usei a escovinha de aço para dar uma limpezinha. O primeiro tanque, podemos ver que já não está mais escuro. Esse escuro é, é da matéria orgânica, ele secou e aí o escuro desapareceu. Passei a escovinha de aço só para tirar o, o excesso. E fiz aqui um, uma engenhoca, uma ligação direta lá do biodigestor, para água de banho e tudo mais, seguir direto para o nosso brejinho e laguinho. Então, nesse momento, eu não quero que água nenhuma chegue nesses dois filtros. A mangueirinha já fez o trabalho principal, esse lodo seca um pouco de hoje para amanhã, e amanhã eu retiro esse lodo. Também aqui o, o material que eu havia retirado, eu não lavei, simplesmente secou. É aqui esse lodinho seco, a mesma coisa vai acontecer aqui. Agora está bastante preto, bastante escuro. Mas depois de seco, ele vai virar um pozinho. Aqui, ó. ele vai virar um, uma terrinha rica em matéria orgânica. Para quem não conhece ou nunca viu, vou apresentar uma planária. A planária, como o nome diz, ela é plana. É dos plateumintos. Né? Então, é um animal mais achatado. Embora que ele pareça grosso, ele pode ficar fininho. Essa daqui deve ter uns 20 centímetros. Então, ela pode ser de alguns poucos milímetros... Até uns 60 centímetros. Essa daqui deve ter esticadinha, que ela estava até agora há pouco. Deve ter seus 20, milímetros, é, 20 centímetros. Olha a cabeça dela, que interessante. É uma cabecinha mais triangular e achatada. Ela não tem olhos, ela tem ocelos. São estruturas no topo da cabecinha dela que indicam... É, são proto-olhos. É, vão indicar se ela está na luminosidade ou se está escuro. E a boca dela é na parte de baixo do corpo. Então, é ventral. A boca a gente não consegue ver porque está embaixo. Olha a cabecinha dela que dá para ver. Olha que belezinha, está dando tchau para gente. É um bichinho que não faz mal nenhum. Você pode confundir ela com minhoca, eventualmente. Ela é muito comum em mares, em lagos, rios, córregos. E aqui no sistema de tratamento ela está aí também. Tem bastante comida para ela, então ela se desenvolve legal. A gente acha minhocas também, no um extrato mais superior. Como estou fazendo a limpeza, ela devia estar tá aqui no meio desse lodo. E agora está caçando para onde é que ela vai. Olha que ela já está ficando compridinha. Aqui ela está procurando um espaço para ela continuar a existência dela. Toda aquela massa escura que a gente viu em vídeo anterior, ela já se foi. Essa daqui eu acabei de tirar, ela está mais úmida, então ainda parece bastante escura. Essa outra aqui, que é a mesma coisa, a partir do momento que foi secando, ela perdeu aquela coloração escura dela. Eu não sei ao certo o que é que acontece aqui, mas eu sei que matéria orgânica degrada muito rapidamente. Eventualmente o que pode estar acontecendo aqui, muito micro presente por aqui, à medida que foi secando, eles foram morrendo, foram sendo degradados, dessecando, e aí liberando a matéria orgânica que se transformou de alguma maneira. Os nutrientes, no entanto, devem estar presentes aqui ainda. Depois, essa montanha aqui, eu vou separar o que é o entulho e vou compostar o material restante. Estamos vendo aqui, já, já está secando. Olha ali, novamente, está úmido ainda e está escuro, mas à medida que vai perdendo a umidade essa cor preta vai sumindo também. Eu ainda vou entender o que, que acontece aqui. E se alguém souber, me conta. Descobri onde é que estava o problema nesse filtro. Olha só, aqui na parede, vamos ver se a gente... Olha ali, ó. Algumas trincas se formaram só aqui nesse pedaço. Aqui também, um pouco mais ali embaixo é na mesma direção de saída para o segundo para o segundo filtro e ver que aqui para a gente conseguir enxergar olha só está na mesma direção dessa parte aqui que é onde dessa parte aqui que é onde estava melejando a água então o que estava acontecendo o efluente infiltrando por essa trinca e imediatamente saindo pelo lado de fora. Aqui embaixo é que estava mais úmido e nessa parte de baixo aqui também, que é justamente na direção das nossas trinquinhas. Vou passar uma massa de cimento com areia mais forte aqui, ou talvez só de cimento, para dar uma revestida, fechar essa trinca e voltar depois o material para cá. No nosso filtro, duas aberturas já estão prontas para a gente fazer o esgotamento hidráulico quando precisar. Diâmetro de 50 milímetros. Como é que vai ser esse processo? Eu montei aqui uma estruturazinha para mostrar. Olha, vai ser simples assim. É isso aqui, ó. Como é que funciona então? A gente vai passar isso daqui. A gente vai passar isso daqui lá por dentro e vai ficar no fundo. Deixa eu mostrar melhor. Um capizinho aqui na ponta. Isso daqui é só exemplificando, eu vou fazer direito. Um capizinho aqui na ponta. Do outro lado, essa estrutura aqui vai ali na, na ponta e fica instalado ali no fundo. Quando quiser o nível da água, vem até aqui, ok? Então, esse tanto aqui de água, coisa de um palmo para cima, é que vai ser a água que vai pressionar... Essa água depois para entrar ali para baixo. Então eu abrindo essa tampa. A água que está aqui em cima. Vai pressionar. Lá para baixo. E como tem abertura do lado de fora. A água vai entrar. Pela tubulação ali. E vai sair do lado de cá. Ok? Aí eu não preciso tirar as coisas todas aqui para fazer a limpeza, nem caminhão fósforo. A mesma ideia aconteceu aqui no biodigestor. Esse daqui é o sistema de limpeza hidráulico. A mesma coisa está lá dentro. O cano desce, vai lá para o fundo. Quando eu preciso limpar, eu tiro esse capizinho daqui. A pressão da água da coluna d'água dentro do biodigestor, empurra o lodo que está no fundo para passar por essa tubulação. Aqui vai ser a mesma coisa e a mesma coisa vai ser feita aqui também. Legal, então se estiverem curtindo não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha com os amigos. Nós temos agora um grupo no WhatsApp, onde a gente tem trocado ideias, o pessoal apresentado os sistemas que tem feito em suas casas ou sítios, as soluções que tem encontrado a partir do canal, do que tem visto no canal ou não, e a gente tem trocado umas ideias bastante interessantes. Se tiver interesse, o link está na descrição. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.